Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história do Lobo, o Maioral. O Lobo surgiu pela primeira vez na revista Omega Man número 3, mas sua origem só foi contada na minissérie Lobo, o último Kizarniano, e expandida em Lobo, ano 1. Originalmente, Lobo era um alienígena do planeta Velorpia, onde seus habitantes foram dizimados pelos alienígenas Psíons, tornando Lobo o último de sua espécie. Com o fim de sua raça, Lobo se tornou um caçador de recompensas, que destruiu a nave do grupo rebelde Omega Man e sequestrou a esposa do líder da equipe, Calista. Esta versão do personagem possui um cabelo e um traje colorido, além de poder emanar luz de suas próprias mãos. Entretanto, com a Saga Cris nas Infinitas Terras, o universo da DC Comics foi reformulado. Dessa forma, o Lobo foi reimaginado, deixando de ser um colorido mercenário para se tornar um sádico motoqueiro. Nessa nova versão, Lobo era o último habitante do planeta Kizarnia, um planeta de seres pacifistas dotados do fator de cura, que foram assassinados pelo personagem em uma endemia de escorpiões letais. Último de sua espécie, Lobo logo percebeu que sua vida se tornou um tédio e, assim, ele decidiu ir para outro mundo e se tornar um policial. Entretanto, em sua primeira abordagem, o Lobo matou todos os criminosos ao invés de prendê-los. Quando questionado por seu superior, Lobo também o matou e saiu da corporação. Buscando cumprir suas sádicas necessidades de violência, Lobo se tornou um caçador de recompensas aceitando qualquer contrato que pagasse muito bem. Devido a sua super força, sua super resistência, sua capacidade de falar 17.897 de homens diferentes, seu fator de cura e o seu poder de se multiplicar com apenas uma gota de sangue, Lobo rapidamente se tornou o mercenário mais famoso da galáxia e um dos personagens mais apelão dos quadrinhos. Um desses contratos foi mostrado durante a minissérie Lobo, O Último Kizarniano, onde, curiosamente, o mercenário descobriu que ele não era bem o último Kizarniano, já que nessa minissérie, ele foi contratado por Vildrox, o Brainiac II, que é o líder da Legião, para escoltar sua antiga professora da quarta série chamada Tweed. Porém, ela fazia comentários ácidos, e isso deixou o lobo cada vez mais irritado, fazendo com que após cumprir o acordo, ele a matasse e se tornasse oficialmente o último Kizarniano. Em outro contrato, Lobo foi chamado pelo Coelhinho da Páscoa para assassinar o Papai Noel, porque o bom velhinho estava roubando a popularidade dos outros feriados. O Maioral aceita o contrato e mata o Papai Noel, cortando a sua cabeça e colocando um fim no Natal. O Lobo possui uma espécie de animais de estimação, que são golfinhos espaciais com poderes de telepatia, pois faz o Lobo cuida enquanto não está trabalhando e o ajudam a conseguir informações especiais. E falando de trabalho, o lobo já cruzou até mesmo os caminhos da Liga da Justiça, durante a revista Liga da Justiça Internacional número 8, onde o último czarniano foi contratado para matar o último marciano, o Caçador de Marte. Assim, o lobo foi até a localização da Liga da Justiça, e quase derrotou todos eles, sozinho. No fim, o anti-herói foi convidado para entrar na equipe, ele rapidamente saiu devido ao seu temperamento explosivo. Depois dessa aventura, o lobo foi capturado pelo Brainiac II, conforme mostrado em Legião número 8, onde Vildrox capturou o anti-herói e conseguiu fazer com que ele se reproduzisse tantas vezes que perdesse essa habilidade. Ao lado de sua força galáctica, a Legião, Dox extinguiu todos os clones do lobo, deixando apenas um clone sobrevivente. Eventualmente, esse clone lutou até a morte contra o Lobo original, e o verdadeiro vencedor ainda é desconhecido. Além dessa habilidade, o Lobo também foi banido do céu e do inferno, por ser muito cruel para entrar em qualquer um dos dois. Sendo um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, o Lobo já enfrentou outros personagens, como o Aquaman, o Máscara e o Superman. O nome Lobo deriva do dialeto kundiano, que foi desenvolvido pelos habitantes de Cúndia, um povo que vive em meio ao caos e à violência, devido a uma guerra contra os tanagarianos, que é a raça da Mulher Gavião e do Gavião Negro. Assim, lobo significa aquele que arranca suas entranhas e se diverte com isso. Aparecendo em algumas mídias, o lobo esteve presente em um dos episódios do desenho Justiça Jovem, O MEU CONTRATO ESTÁ CONCLUÍDO! Que esse fã, o seu mundo é todo seu! E no jogo Injustice, Gods Among Us. Hora de animar as coisas! Eu já fiz um vídeo contando a história por trás do jogo Injustiça, Deuses Entre Nós. E você pode acessá-lo clicando nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também,